da Juliana Paz. Mas eu acho que essa diferenciação é devido ao número de mulheres ser muito maior que o de homens. Né? É, de, que, de acordo com o que eu li, temos três vezes mais mulheres do que homens no país. Então, obviamente, vai haver sempre essa diferenciação. É, isso aí. Até mais.